As universidades também tiveram que procurar novas tecnologias que ninguém esperava. Então, as empresas, os empreendedores, ao oferecerem alguma coisa, têm que se colocar no lugar do cliente e ver como ele pensa, o que ele vê, o que ele faz. Uma outra coisa interessante, quais são as frustrações desses clientes? O que, é que deixa esses clientes chateados? O que, é que esses clientes, me... por que, é que esses clientes me procuram, Freely? E uh, o que, é que eles querem.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 que classificou a quarta-feira como um dia nada bom.